Olá pessoal, Comentando a 335, eu já fiz um desenho prévio aqui para facilitar um pouquinho, mostrar para vocês. Aqui diz assim, então calcule o volume de um paralelepípedo reto, Aqui tá, tem por, já desenhei o paralelepípedo, que tem por altura 10 centímetros, tá? Vou marcar aqui, então altura 10 centímetros, por base, um paralelogramo. Aí aqui é um paralelogramo então, ele completo, né? Cujos lados medem 8 cm e 12, então, 8 e 12, 8 e 12, sabendo que o ângulo entre esses lados vale 60 graus, tá? Desde que, lembra que a gente fez um exercício até vou dividir esse paralelogramo ao meio. Então, lembrando que aqui também mede 12 e aqui mede 8 também. Então, a gente fez um um, um exercício em que a gente conseguia... Ah, eu quero calcular o volume, né? Então, o volume, na verdade, de um, de um prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Então, a altura eu tenho, a área da base aqui é super tranquilo, porque a área desse paralelogramo eu posso obter... Lembra que a área do triângulo a gente pode obter como... um Lado A vezes lado B vezes o seno do ângulo que forma esses dois lados, A ah, sobre 2. Porém, como são dois. lembre que, como são dois triângulos iguais aqui, porque ele vai estar. Esse triângulo é congruente a esse, eles são iguais. Então, a gente multiplica por 2 e, no fim, acaba simplificando essa fórmula, tá? Então vai ficar A vezes B vezes seno do ângulo e eu já tenho a área do paralelogramo. Então vai ficar assim, a área igual a 8 vezes 12 vezes o seno de 60 graus. Aqui eu vou obter a área dessa essa superfície, aqui eu chamei de S, né? Corrigindo aqui para a gente arrumar, pois Vai ficar então a área da base vezes a altura que é 10. Então o valor que a gente obter aqui, o volume, então vai ser o resultado aqui, seno de 60. Só substitui, multiplica e vai ter o resultado aqui e multiplica por 10. E pronto, tem o valor do, do volume em centímetros cúbicos. Tá? Não vou terminar ela, porque é só a continha simples. Ok, pessoal? Alô?